La Luna era, tipo, o topo do mundo depois do grande colapso. Mas vocês me conhecem, né? Eu odeio tudo ordenadinho. Os tais causadores de problemas que vivem na maciota. Coloca a gente no mundo dos Mamba. A gente pode até estar tá escondido nas sombras, mas é a gente que enche o mundo de cor de novo. E é pelos nossos valores que a gente enfrenta a poderosa... Horizonte. A maior corporação de tecnologia do mundo, liderada por Isabel Lionel e seus Minions. Eles são uns malas. O que eles querem é hashtag real oficial dominar o mundo. A gente não vai dar mole, porque a gente sabe o que eles estão fazendo em Bermuda. Finalmente as pessoas estão começando a ver quem eles são de verdade.